Olá a todos! Hoje é sábado, véspera de um grande dia, que é o dia das eleições municipais. Eu queria vir aqui até vocês para agradecer a ajuda de cada um, o esforço, o envolvimento, o entusiasmo que todos vocês demonstraram no apoio à minha campanha. A minha campanha procurou experimentar vários dos princípios da nova política, procuramos fazer arrecadação coletiva através do crowdfunding, procuramos não sujar a cidade, não usamos cavaletes, racionalizamos os nossos materiais, as nossas equipes de rua são de ciclo -ativistas. tivemos um apoio genuíno de muitos militantes pela causa da sustentabilidade e da nova política e fizemos bastante com poucos recursos. E vocês podem verificar uma vez mais, através da nossa página no Face, através do nosso site na internet, quantas coisas aconteceram, quantas lideranças se envolveram, quanta coisa boa e extraordinária a cidade de São Paulo tem. Mas amanhã é o dia de vermos se tudo isso resultou na eleição de um candidato, que é o seu candidato que é o candidato da causa da sustentabilidade, da pluralidade da cidade de São Paulo, de uma cidade mais humana, mais sustentável. Espero vê-lo amanhã nas urnas e preciso não só do seu voto, mas dos seus familiares, dos seus amigos, para que a gente faça dessa eleição um exemplo. Um exemplo de ética, transparência, sustentabilidade e possamos continuar esse trabalho. E amanhã reconhecer em cada canto da nossa cidade um pouco daquilo que nós sonhamos para ela, para que ela seja melhor para nós e para os nossos filhos. Muito obrigado, um abraço em cada um e vejo vocês amanhã.